Bom dia, galerinha! Pra Nordiland, é? Seguinte, hoje ela vai pra revisão de mil. Então. Então ela ficou em casa. Ela, no caso, a, a, a MT, né? Vai ficar em casa Que aí Depois a gente vai fazer A revisão de mil nela Tem que levar Na concessionária Não tem jeito Obrigatório Você pode passar De 10% da quilometragem No caso seria A gente poderia rodar 1100 Ela já deve estar com Acho que 1040 e Como a A Landa já estava na garagem Então vamos usá-la Opa Velho, tem jeito né? Eu pelo menos tenho isso. Se eu rodar com uma moto uma semana e pega o costume dela, e aí, aí velho, para voltar pra outra, estranha tudo. Estranhei a postura de pilotagem, estranhei, torque, toque principalmente né, freio, ah, que palhacinho. É tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, a altura da buzina, a altura A fala tudo, assim, a posição, né? Porque a tudo, tudo, é onde fica a, a, a, a seta. o peso, e o peso... Oh, meu Deus. Parece que eu tô em bicicleta, véio. Peguei na landa de volta meu Deus do céu, que negócio leve. Aí, hoje à tarde, eu vou encontrar com o... Com o Trial chivito É um dos nossos seguidores aí do, do canal, nosso amigo. E vou dar ele essa caneleira. Espera aí, pega no lugarzinho melhor mostra pra vocês. Acho que aqui dá. Não, dá não, dá não. Ah, antes de parar eu mostro. Era uma caneleira que eu utilizava com a, a XTZ, a c Muito boa, mas eu parei de usar. Não deveria, né? Mas enfim, é daquela criatura barulhenta. Só, só, só sabe roncar Rondeteiro, misericórdia véio. Uai, a landa é minha tideria, tranquila véio, Pra ir voltar pro trabalho Pegada aqui, ó 100zinho, pá que tá marcha seis mil giros, sem pressa é de boa. Continha de boa, não é levinha barulhenta que em Salvador é, é, é uma vantagem. Opa aí, opa aí. Chegar nessa moto foi boa, porque ela tava lá com o mecânico a gente interessado para comprar, né? então deixa, ver, ó. deixa lá com o mecânico, porque lá tem mais visibilidade Mas é isso aí pessoal, a está à venda 6 mil conto, passo Eu ia pedir 7, mas eu ia pintar, fazer uma reformazinha, mas não Só que certeza os problemas mecânicos então, assim a mecânica dela tá ok mas não vou pintar não tá bonita Até porque pintar é meio assim É, é muito plástico Então a pintura não, não adere muito bem Depois solta é pelo menos eu acho Pinta plástica é trabalhoso até pra ficar o gosto do freguês não pintei esteticamente não mudei nada nela está aqui ainda tem o escapamento original dela tá lá se quiser a gente pode fazer um pacotinho aí se leva E o paralama dianteiro também, original dela, o azul, tá lá também. A gente pode negociar isso também. Então é isso aí, pessoal. Lander 2008 com... 98.466 rodados. Bate certo, não falha. Tá vendo? Né? Tive que trocar isso aqui, né? O senhor meu pai me fez o favor de colocar a tampa errada, então tive que estourar a tampa. Aí hoje ela tem três chaves. Não, duas chaves. A ignição e a do tanque. É, infelizmente. Não chega a ser um problema. É só um. Você quer andar com a chave é mais, né? Nada horrível. E a caneleira, né? Aqui ó. O mercado livre geralmente vende ela com um adesivozinho da Fox. muito boa, ela é articulada, então não atrapalha nada a mobilidade, bom galerinha chegamos aqui ao nosso destino mais uma vez, ainda bem, se vai encerrando aqui, estou atrasado pra caralho, foda viu, e é isso aí, um abraço pra vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.